All mm -hmm. Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba é a Assim como vocês estão percebendo, né, meninas? Hoje temos aqui uma caracterização bapho Mais um ícone do Halloween, né gente, que foi ressuscitado aí nos últimos anos com os lançamentos dos filmes, que fizeram tanto sucesso. Annabelle, né meninas? Hoje venho aqui no canal fazer essa produção com vocês pra fazer parte desse especial de Halloween 2020, né? Já tivemos um episódio na semana passada, esse aqui é o segundo e ainda viram muitos outros, então fica ligadinho, tá? Assiste esse vídeo aqui todinho, caso você tenha perdido da semana passada, não esquece de ir lá conferir e claro, né gente, se você quiser aprender essa maquiagem de Annabelle, né pra fazer uma festa de Halloween, gente, assim vídeo chamada, vídeo esse ano, né não vamos aglomerar, mas podemos nos divertir com videochamada, né, então já vem aprender comigo que ia ficar assustadora inspirada na Annabelle, né gente Eu estou achando assim...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 Então, gente, vamos começar essa maquiagem. Se você prestar atenção, obviamente, né? As minhas sobrancelhas estão completamente malucas, né? Então, as minhas sobrancelhas estão, assim, um susto completo porque eu já iniciei a parte da camuflagem, né? Das minhas sobrancelhas. Eu não expliquei esse processo, eu só deixei um timelapse, né? Eu gravei uns pedacinhos pra vocês, mas eu não expliquei como é que faz. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal tratando só disso, né? Então, pra não ficar repetitivo, eu vou linkar em todos os tutoriais que eu fizer a colagem das minhas sobrancelhas. E eu sempre vou lembrando vocês e deixando nos carros pra não ter que explicar o processo por completo porque senão fica chato, né? Beleza, com as sobrancelhas coladas eu não vou nem fazer correção de cor nem nada eu já vou direto pra base e eu vou usar essa base aqui da Tracta mesmo que eu usei no último tutorial de Halloween vai dar aquela super cobertura e hoje a gente quer aquela pele de boneca, né? não uma boneca Barbie, uma boneca na belly. mas querendo ou não, ainda tem aquele efeito pele de cera, não é meus amores? altíssima cobertura então vamos lá, vou começar passando aqui com a esponjinha da Macrylan Beleza, mais uma vez vou repetir os mesmos produtos, né? Já usei a base do último tutorial de Halloween. Vou vir no mesmo corretivo, né? Que é esse aqui da Fenty Beauty, que eu usei lá no primeiro episódio dessa série de Halloween. E eu vou fazer a iluminação do meu rosto de um jeito diferente. Geralmente eu faço uma linha reta no nariz, né? Dessa vez eu vou fazer uma bolinha bem grande, que a ponta do nariz da Annabelle é grandinha. E ela tem a ponte bem iluminada até aqui em cima, sabe? Da testa. A testa bem redonda, assim, pra cima. Gente, é pra imitar aquelas bonecas antigas, sabe? Sem nem ser a Anabella. Aquelas que são assustadoras, que toda foto de criança antiga tinha eu, hein, gente? Tenho medo dessas bonecas Eu vou iluminar aqui, olha, perto das bochechas Não vou iluminar ali abaixo dos olhos Nossa, que horror, né, gente? Já tá assustador assim Essas voltinhas todas aqui, ó, do sorriso Bafo, né, gente? O que, que vocês acharam? Eu acho que essa aqui deve ser a nova tendência de make na maquiagem de todo... Tendência de make na maquiagem, né? Chique Eu acho que essa aqui deve ser a nova tendência de corretivo na maquiagem de todo mundo Vamos lá, né, galera? tomar primeiro aqui o nariz e a testa socorro que eu já demorei demais, vou selar as minhas sobrancelhas, que elas estão gritando pra ser seladas lembrando que sobrancelha colada a gente não deixa muito tempo sem estar selada com pó senão os produtos líquidos e em creme vão descolando as sobrancelhas vou vir nessa paletinha de contorno, né porque eu quero fazer uns contornos assim, horríveis e eu vou vir numa cor bem escura pra começar dando dimensão e aí depois eu vou misturando nessa cor mais intermediária dessa própria paleta aqui a Nabela, ela tem a cara cheia de marca, sabe? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar essa linha do suco nasogeniano, né? Que é como a gente chama essa linha aqui do sorriso. Vou marcar como se eu estivesse sorrindo, só que sem eu estar necessariamente sorrindo, né? Ó, vou vir aqui, vou marcar pra aprofundar bastante. Nossa, gente, tá parecendo um bigode, né? Só que em vez da boca, tá no nariz. Vem assim. Marcar aqui, ó, em volta da boca, nessa voltinha aqui do sorriso, mesma coisa. Gente, só vai marcando as linhas do seu rosto pra ficar assim, bem marcado mesmo, igual a Dona Belly. Tá assim, aquela coisa chique, né gente, isso aqui até o momento vou ver aqui no tom mais clarinho agora, né, esse aqui do meio pra contornar o nariz, fiz uma bolinha bem aqui no centro completa, né, vou subindo aqui no nariz vou deixar até mais um pouco separado de onde normalmente eu deixaria o contorno do meu nariz que eu quero realmente mudar o formato do nariz já vou vir um pó translúcido, selando o meu rosto por completo, tá certo? pra garantir que toda essa massa, né, minha, de cola, base, corretivo vai ficar paradinha no lugar então, né galera, depois de uma hora passando pó na cara, a gente tá igual aquele povo que vai no rolê e erra o tom do pó, né, e tira foto com flash, mas enfim, vou vir aqui no pincelão, ó, só tirando todo o excesso de todo esse pó que eu apliquei no meu rosto, vou vir que nessa paletinha de pó, né, da Lysense, que ela tem vários tons, e eu vou pegar esse... qual? Esse aqui, que é escuro e ele é acinzentado, e eu vou começar a intensificar esses contornos, tá? Nossa, gente, essa maquiagem cansa o rosto, porque você tem que ficar sorrindo pra ir marcando o contorno. Nossa, nossa, meus músculos faciais já estão doendo, gente. E aí eu vou vir dando uma esfumadinha, tá? Nesses contornos. Bem de leve. E aí eu vou usar essa sombrinha aqui, média, tá? Pra intensificar agora. E mais tarde eu vou vir intensificando com esse marrom aqui super escuro. Vai fazendo aos pouquinhos, porque o que você for se arrependendo, você não continua, né, meninas? Auge. O único contorno que eu vou deixar, assim, mais clarinho, né? Como já tá, é o do nariz. Do resto do rosto inteiro, eu vou escurecendo. Enfim, vou acelerar o vídeo, porque eu vou ficar só escurecendo. Fumando esse mando, mano, esse contorno aqui até.. A hora que ele ficar mais horrível ainda, eu volto. Enfim, gente, os contornos do meu rosto basicamente estão feitos. Aqui na testa eu não vou contornar nada, porque basicamente eu vou colocar uma peruca bem aqui, né? E vai cobrir tudo com a franjinha. Então, gente, o blush da Annabelle é bem, bem, bem vermelho. E eu não tenho nenhum blush vermelho, porque eu não gosto de blush vermelho. Eu uso sempre um blush ou rosadinho, ou então mais bronzeado. E assim como na Elfaba do ano passado, que eu usei uma sombra pra fazer o blush roxo, eu vou usar uma sombra pra fazer o blush vermelho. Vou vir aqui nessa paletinha da Louise né? Vou selecionar um tonzinho de vermelho que qualquer. E num pincel de sombras bem fofo, eu vou só depositando aleatoriamente, sabe? Lembrando que eu estou usando a cor Victory dessa paletinha Spolier Eyeshadow Red. E eu vou concentrar muito blush, muito mesmo, aqui nas bochechas. Vibe de makes que a gente fazia em 2009, sabe, gente? Que era só blush nas bochechas, o áudio. E aí, gente, qual é o bafo? Eu vou vir marcando, né? Tanto com um lápis de olho, preto quanto com um lápis de olho marrom algumas partes do meu rosto, né o que eu quiser que seja marrom, vou usar lápis marrom o que eu quiser que seja preto, vou usar lápis preto Beijo, né, meninas? Ninguém pensou nisso. Eu vou marcando os olhos bem arredondados, fazendo só um rascunhozinho, tá, gente? Por isso que eu tô usando lápis bem de leve. Com o lápis marrom, eu vou só fazendo alguns riscos em volta desses vincos, só pra fazer mesmo, só pra intensificar mais ainda essa grosseria do rosto da Anabelle. E aqui, meninas, aqui vem a parte complicada. Vamos desenhar a sobrancelha da Anabelle. A sobrancelha da Anabelle é preta, bem fina, e ela tem um arco, mas ela não é tão arqueada. Então, mais ou menos onde eu fiz aquela marquinha. Com sombra lá no início, sabe? Eu vou tentar fazer um risquinho Bem de leve, só pra ser um guia Pra quando a gente, de fato, for desenhar Então começa desenhando ela numa parte mais baixa Ó, vem fazendo tipo um semicírculo Assim, mais ou menos de encontro Com o seu olho, tá? Aí agora você desenha o arco Mais ou menos seguindo o formato do olho, sabe? Gente, essa boneca só podia ser amaldiçoada Pra ser tão festa assim, tô... Eu vou começar contornando os olhos, tá? E como esse delineador é em gel, a gente vai ter muito tempo para trabalhar. Os olhos da Anabelle é uma coisa assim que ninguém entende, né, gente? Porque ele começa escuro aqui fora, e ele vai ficando meio cinza em vez de preto. Aí depois volta a escurecer de novo. Enfim, gente, é um bafo que vocês vão vendo aí. E auge, né, meninas? Até o momento é isso aqui que a gente fez com o delineador. Vamos agora pegar uma paleta com uma sombra preta. Vou vir nessa daqui da Ludurana, que tem esse pretinho aqui. E primeiramente, eu já vou selando os contornos onde eu apliquei o delineador. Não porque assim, né, meninas? Eu estudo com medo de que o delineador vai descolar as sobrancelhas. Mas é melhor prevenir do que remediar, né, gente? Já diziam todas as mães, as avós, as bisavós aí do planeta. E agora com esses contornos aqui selados em preto, eu vou misturar um pouquinho do preto com esse marrom aqui bem acinzentado, pra ir dando esse efeito, sabe? De que tá clareando um pouco. O bafo basicamente é esse. Você fez aqui essa seção toda delimitadinha, bem nítida, né? um corte bem feitinho. E nessa seçãozinha aqui mais externa, pode vir deixando mais esfumadinho, que não tem problema. Não precisa ser nítido igual aqui em cima. Chique! Um bafo que eu deveria ter me preocupado e eu simplesmente esqueci é que a Anabelle, ela tem essa parte aqui do olho toda brancona, né? Bem assustadora. E eu esqueci de reservar esse espaço, esse espaço o preto. Eu não vou passar o meu produto branco, né, ainda. Eu vou voltar na minha base, que ela é de alta cobertura, só dando um bapho, vou dar uma leve selada, depois eu vou passar o produtinho pra deixar branco. Assim, talvez fique um pouco ressecado no final das contas, porque eu esqueci de fazer de imediato e eu vou fazer várias camadas de produto. Talvez. Mas a Annabelle tem a pele hidratada? Não sei, gente. Porque se ela tiver, parabéns pra dermatologista dela. E agora eu vou vir no meu BT Velvet de Bruna Tavares pra eu completar essa parte aqui do olho e deixar clarinho, né? Igual os olhos da Annabelle. Chique, né, meninas? Eu vou desenhar essa sobrancelha direito agora porque a sobrancelha da Annabelle é bem escura, é bem preta. E eu vou usar o mesmo delineador que eu usei pra fazer os olhos. Só seguindo a linha em cima do rascunho, gente. Não tem nada demais na sobrancelha, não. Além das sobrancelhas, eu vou intensificar as linhas aqui do sorriso, bem fininha e bem concentrada onde tá aquele marrom mais escuro e voltando no BT Velvet, eu vou criar alguns destaques de iluminação próximo a esses destaques de sombra que eu fiz bom, gente, eu não sei se tem mais tanta coisa assim na maquiagem pra fazer, vamos logo fazer o batom? Eu vou fazer o outline com um batom mate, tá? Eu vou usar o da Mari Maria, na cor Blazing não, gente, mudei de ideia, me arrependi, o que que eu vou fazer? <risos> Aquelas que mudam de ideia no meio do rolê eu vou pegar um lápis preto e vou fazer o outline da minha boca inteira preto, aí eu vou passar pra um lápis vermelho, fazendo meio que um blend, né, entre esse preto e esse vermelho. Aí eu vou aplicar o batom blazing. E por fim, gente, pra dar essa cara, assim, bem de boneca, eu vou fazer um negócio que eu só faço quando eu gravo vídeo ou quando eu tiro foto. Mas, enfim, se você quiser que isso aqui dure, não faça esse passo porque eu vou usar essas tintas artísticas só porque elas dão aquele ultra brilho que parece de boneca de plástico mesmo, mas eu vou fazer isso só pra dar o efeito, né, do brilho e deixar a cor mais viva ainda. E uma das últimas coisas que eu vou fazer com a maquiagem, né, é usar iluminador. Vou vir esse aqui da Miss Rose, que eu não uso há séculos, iluminando pontos como por exemplo, o meu queixo esse cantinho aqui das bochechas ó, igual as bonecas, tem... nossa gente, tá horripilante aqui que eu tô vendo na câmera, que loucura com esse pincel aqui, eu vou vir desenhando uma linha no meu pescoço que nem linha de boneca, sabe? que vai separando o corpo da cabeça bom gente, com tudo isso feito, eu só vou passar uma máscara de cílios preta, né? pra pintar os meus cíliozinhos naturais de preto vou passar um lápis de olho preto na parte superior, e um lápis de olho branco na parte inferior, e aí já já eu volto com a produção completa pra vocês, porque essa maquiagem aqui já está horripilante! <risos> <risos> Yeah. Okay esse aqui é o resultado final da maquiagem de Annabelle troquei de roupa e coloquei uma peruca pra ficar mais parecido com ela, né gente, que eu tenho essa peruca aqui há tanto tempo, vocês não fazem ideia, aí um dia eu tive a bela ideia de cortar uma franja nela que eu achei assim, horrível e nunca mais usei, mas olha só, gente, a gata tinha um propósito, ela foi usada pra virar o quê? a peruca da Annabelle, porque ficou perfeita, franja cagada igual a dela, né gente, olha só, eu sou um artista entendeu, eu estava à frente do meu tempo então basicamente, com toda essa make. Feita né gente Olha só o detalhe né Da separação do corpo Da cabeça da boneca Eu acredito que nós já concluímos Toda essa transformação de Annabelle Se você gostou do vídeo de hoje Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente tem vários vídeos De maquiagem, de unhas, de beleza Nem todo vídeo é maquiagem horrorosa assim tá Gente, tem make de bonita Tem make assustadora Tem vários makes diferentes aqui no canal Então já se inscreve aí Sai assistindo tudo para você conferir vários babados que rolam por aqui. Conteúdos não somente aqui, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou arroba em todas essas plataformas, então corre lá pra me seguir. Que eu não gravo vídeo só aqui pro YouTube. Ai, gente, que gracinha que eu tô assim, com esses lacinhos e esse vestidinho. Se apagar a cara, eu tô parecendo uma meninazinha de cinco anos, aí tira a cara. A Trixie Mattel, né, gente? Ai, <risos> de brincadeira, gente, adoro ela. Comenta aí embaixo o que, que vocês acharam, né? Lembrando que na semana passada teve um tutorial de uma maquiagem drag inspirada na Jessica Rabbit. Então, se você não conferiu, já assiste aí. Nós também temos o especial de Halloween do ano passado, que tem várias makes bafo também que você ainda pode se inspirar pra esse ano. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né, pra seus amigos levarem um susto. Mas também de compartilhar o canal, né, que tem vários conteúdos bafos aqui que super vale a pena você conferir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Annabelle. Mentira, gente. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!